E olha aí, pessoal, do Política Show, eu tô aqui numa clínica onde parece que o deputado Umberbaldo da Silva veio fazer uma cirurgia plástica e parece que vai ter alta hoje, hein? Parece que vai ter alta hoje, a gente veio aqui conferir. É, se as minhas. Bei é, de oh, pera, pera, pera, é, dá, um Peraí, dá, um, bar... dá, um, dá um corte aí, por favor. Desaporte. Dá um corte aí, Batata. Por favor. Que isso, cara. Amigo, é porque assim, a gente tá esperando o deputado Umberbaldo da Silva. Mas tá sou ali, eu, aí. rapaz! Em carne e osso, mais carne que osso que eu dei mais enx daí, que ó. Ó, é? Depu, deputado... oh, aqui, ó. Oh. Então, liga, liga a câmera, liga a câmera, liga câmera. Oh. Liga, câmera oh. Gente, olha só que legal, acabei de encontrar o deputado Umbervaldo da Silva, que tá totalmente mudado, impressionante é esse resultado dessa cirurgia, é, deputado, é, conta né? pra gente. É, eu tive que dar uma repaginada aí, né Dudão, sabe como é que são as coisas, né? Não, olha, repaginado, o senhor tá sendo um pouco humilde, porque na verdade o senhor mudou a biblioteca inteira. <risos> Pode ah, falar pra gente por que, e... que o senhor fez isso? Ah, rapaz, eu tive que fazer, porque é o seguinte, próximo ano aí vem eleição. E ah. né? eu queria dar uma mudada totalmente no visual, entendeu? Botar uma cara nova e também pra ver se as pessoas esquecem aí do passado aí que... Opa, parece que tem alguma coisa aqui, parece que a gente encontrou... um o exclusivo aqui do lado. Ah, bota, bota o exclusivo que o deputado vai aí. contar pra gente o que aconteceu aí. Ah, rapaz, coisa boba, rapaz, não é muita coisa não. É o negócio seguinte... Votei pras pessoas saírem da cadeia que não deveria sair, sabe como é aquela packzinha na moral que eu ganhei um dinheirinho, aquele caixa É coisa do dia a dia, né? É coisa trivial <risos> aí, né? Corriqueira, pois é, rapaz. Mas, mas, mas o povo não esquece a empresa, ainda mais o dia com a internet, o nego coloca lá no Facebook lá, esse votou, esse votou, aí fica aquela tua cara lá... E não esquece, mano. e não esquece mesmo, olha só, pra gente ver como é que é o resultado ficou excelente, Coloca aqui do lado a foto do deputado ah, antes não da... Não, vamos não. fazer, Sério? vamos fazer. Faz aí, fica aí, fica aí, isso. coloca aí. Olha só, bota do lado aí. Isso, vai ficar do lado aí. Gente, que mudança. é você outra pessoa, deputado. Ah, obrigada. Ó, inclusive outra pessoa mesmo, porque vem tudo novo aí. Ah, é? Nome novo, jingle novo, campanha nova, tudo novo. Rosto novo, tudo novo. Qual vai ser tá? nome? Qual o, vai ser o nome? O nome vai ser Valdocio Ó, acabou como é que é? digam aqui, ó. 2012, 2002, é Valdocio não deixe pra depois. <risos> <risos> <risos> vai na boca excelente, do povo, Excelente, excelente. Olha aí o deputado vindo repaginado aí pra ano que vem. Totalmente. O resultado ficou excelente, Parabéns aos profissionais, ah, hein? Ah, com certeza, rapaz. Um pessoal novo aí da Medicina, uma técnica nova aí, um negócio com lixa assim, é um bagulho novo aí. Negócio eu não entendi muito bem. Não. Ah, inclusive, ah. inclusive, daí você que eu vou fazer meu jabá aqui agora. Programa é ah, seu, programa é seu fazer. Vou fazer, olha só. Doutor Gepeto, aquele abraço pro senhor, o senhor tá no meu coração. Muito obrigado aí por tudo, ó. Valdocinho na cabeça! <risos> Olha aí, doutor GP, de repente arranja até pra mim. Oh, sempre é aquela não? mamatinha, deputado, sempre não deixa pra sempre. trás. né? Então ano que vem vindo aí mais uma vez o deputado aí, o amigo do povo, amigo. Valdocil. Valdocil 2010, 2002, É Valdocin, não deixa pra. Deputado. Ai, com você, Otaviano! É, Valdocil não devolver! Galera, fica ligada aqui, ó. Lona Cultural de Realengo, oh, tá Areninha Carioca. No dia 24, sexta-feira, às 21h, a gente vai estar aqui com Primeiramente Comédia. É isso aí. Show de stand-up do canal Whis, com a presença ilustríssima do grande ganhador do prêmio Multishow de, de Humor, Estevano Bote. Ó, que honra, que morte. honra, que honra. Venha pra assistir a gente entrando em órbita aqui, ó. Aê. <risos> Então, canal Whis, primeiramente comédia, show de stand-up, às 21 horas, Areninha Carioca de Realengo, Eu dia você, 24, sexta-feira. Estamos esperando você. É isso aí. Vem, vem, pra cá. Vem, vem pra cá. Vem, vem, vem. Vem, vem, cara vem. vem, vem tirar a roupa, vou tirar a roupa. Eita <risos> <isso aí. risos>